Não sei agora porque você está falando da Gamax, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje de Undertale. É... A Zurema matou, ah, a Toriel tentou matar as Entes, a gente matou ela. Gente, é... um aviso, tá? vou fazer. Se você, ah, já avisando, já que é começo de vídeo. A série Undertale, eu vou fazer uma edição uncut. Pra quem não sabe o que é uma edição uncut, é tipo, não vai ter corte, vídeos longos... Ih, tem um mouse aqui E provavelmente sem edição Vai ter algumas assim pra arrumar erro E tudo mais Por quê? Porque esse jogo, ele vai mexer com o meu sentimental E vai ter uma concentração, certeza Então É claro, eu vou fazer às vezes umas montagenzinhas brincadeirinha Mas não vai ter muito, tá? Já avisando a vocês Que eu vou focar no Undertale assim Entendeu? Tá bom, gente? Espero que vocês entendam. Aí se você não quiser, tipo, você fala, ah, então não vai ter brincadeirinha. Não, vai ter, relaxa. Mas não vai ter tanto. Então, piranha! <risos> Espero que você tenha gostado de sua escolha. Então, de tudo... É... Não é como se você pudesse voltar e mudar essa escolha. Nesse mundo, é matar ou ser morto. É... é isso que acontece para ela ter quebrado as regras. Ela tentou tanto salvar os humanos, mas então... Quando veio... <risos> ela não pode nem mesmo salvar ela. te tipo, ela não pode nem mesmo se salvar. Que idiota! Eu queria ter matado o Toriel, gente. <risos> querer. É que eu também não... É que eu também... Undertale. Eita, o jogo começou agora? Watch? Nossa, achei que o jogo tinha acabado. Jurema, não me assuste assim. Vamos lá. Meu Deus. Eu... Eu tô com medo. Zurema, ó oh, Por que você vai fazer isso com Toriel, Zurema? Zurema, você é nível 5. Eu matei a Toriel. Ai meu Deus, tem um capeta aqui. Zurema Ai meu Deus Humano oh, Você não sabe Você não sabe como Tipo agradecer o um novo Aliado Volte E cumprimente a minha mão Ah eu sou Zulema. Na mãozinha. Ele peidou. Hehehehe. <risos> adoro esse troquei na minha mão. Essa aí é engraçado, ó. É engraçado. Você é humano, não é? Isso é engraçado. Isso é hilário. Eu sou o Sans. Sans, o Skeletão. É. Eu atualmente posso supor que estou, tipo. Sendo olhado por um humano agora. Mas.. Você sabe, né? Eu realmente não ligo em capturar ninguém. Tipo, whatever, eu capturo. Agora, meu irmão, Papyrus. Ele é um caçador de humano. Fanático. Hey. Atualmente, eu acho que ele está. que é ele ali. Eu, eu tive uma ideia Vá além desse portão Sim! Atravesse. É... Beleza, atravessamos Rápido! Atrás daquela lâmpada conveniente Ok Shhh. E aí, irmão? Você sabe e aí, irmão, como é que vai? Já faz oito dias e você ainda não recalibrou os seus puzzles apenas andando aí, fora da sua estação. O que você está fazendo? Olhando para essa lâmpada. Ela é realmente muito legal. Você quer olhar? Oh, da puta? Não, eu não tenho tempo pra isso. E se humano vim aqui? Eu quero estar pronto, eu quero ser o aquele, eu quero ser, né? tipo, eu quero se... que irá capturar o um humano, então, eu, o grande papyrus, olha ele lá, a minha H, vou pegar todas as coisas que eu, preciso, que eu mereço, respeito, reconhecimento, e finalmente eu serei, é, eu conseguirei me juntar à família, a à família da, da guarda real pessoas irão pedir para ser meu. É, para, pedir, para pedir para ser meu amigo. Ah! Talvez essa lâmpada poderá te ajudar. Sass, você não está ajudando, seu. seu tipo. ou sou retardado, mas é uma piadinha assim, seu. retarda. Você só fica, tipo, é, retardado a cada dia. Hey! Calma, F! Eu tive muito trabalho hoje. Ah, esqueletão! Ah, piada. Eu, tipo, eu, eu, eu tive muito. Eu tive tons de trabalho. Aí, sabe por quê? Porque eu sou um esqueletão. SAS! Ah, você está sorrindo. Eu estou e eu odeio! <risos> Por que alguém grandioso como eu tem que fazer tanto pra conseguir pegar reconhecimento? Uou, parece que você realmente está tipo, trabalhando. Meu Deus! Ah! Eu vou atender, eu vou tipo armar os meus puzzles. E no seu trabalho, tipo coloque um pouco mais de backbone in touch. Ela te volta piada estão fazendo piadas de osso, velho. Que só funciona em inglês. Muito bosta. Ok, você pode sair agora. Ah, se você quer ver esse caminho que você... Que bosta, hein? Ele falou que é melhor eu tomar cuidado, porque se, se, não, se eu não tomar cuidado ele pode voltar. Se eu não tomar cuidado ele pode voltar e eu, eu terei mais... É, mais piadas. Ah também, é, então... É, eu odeio incomodar... Mas... você pode me fazer um favor? Eu estava pensando... Meu irmão parece que está um pouco depressivo ultimamente. Ele nunca viu um humano antes, e parece que você... Pode fazer o dia dele. Não se preocupe, ele não é perigoso. Mesmo se ele tentar ser. Seria tipo... Um milhão de vezes obrigado. Eu estarei logo atrás. A luz de conveniências enche é, você de determinação. Essa é uma caixa, você pode colocar itens aqui dentro ou pegá-los, a mesma caixa irá aparecer depois, mas não se preocupe, é uma caixa do amor, que isso? Zurema! Deixa eu ver... Weapon, Toggle Deixa eu ver a diferença... O Stick... Ele... Zero de ataque. Aqui, ótimo. Ué, não dá pra... Isso é perto do que... Use. Você joga e depois pega. Que bosta, hein? Jurema, você tá. Ai meu Deus! Vamos checar como é que ela está. É... Ele parece que ele gosta de lutas de é... comediantes para cativar a audiência. Fight, on Cold Blood! Zuma, vamos fazer uma uma piada. You make a bad ice pun. <risos> nice try. Vamos dar outra piada. <risos> vamos dar uma risada dele. Viu? Piadas, o papai estava errado. Ah, tá, ele... Tá, eu tenho que rir de novo. Aí agora eu posso dar um Mercy nele. Mais ou menos isso. Obrigado. Ai, meu Deus, Pokémon! Vamos pescar. Olha, tem uma foto de um monstro estranho. Me ligue, aqui está meu número. Você decidiu não ligar. <risos> teoria Vamos puxar de novo. É. <risos> é tipo... Site de namoro agora, né gente? Vamos salvar? Qual é o problema? Dele. É... Ele... Ele... Acha, é Tipo... Por que que ele é chamado de Ice Head? Não, não. Isso é um chapéu... Ai meu Deus! É o um Mario! Nossa! Ah, o dele é bem fácil. Então vamos cumprimentá-lo. Você fala que o chapéu dele é ótimo. Eu tenho que roubar dele? Tá, tá começando a ficar um pouco complicada. Não, não consigo... Então vamos roubar! Eu sabia, ladrão! Eu quero esse chapéu, cara. Então vamos ignorá-lo. Oi, meu chapéu está aqui... Ai, nossa senhora! Vou te ignorar de novo. Tá bom, eu não ligo! Ai, mas o sistema de luta desse jogo é ótimo, vou ignorar ele. Você continua não olhando para o chapéu dele, ele parece derrotado. Ok, eu também irei te ignorar. Ah, mas não vai... Vou te dar um gelo. Aí agora eu vou lá e sai daqui. Então, como você, como eu estava dizendo, <risos> gente ai meu deus aquilo é humano não eu sou zuremo eu sou outra raça ah, é eu acho que aquilo é uma pedra ah. Ei, o que é aquilo na frente da pedra ai meu deus aquilo é humano sim ai meu deus Sans, eu finalmente consegui eu irei eu vou eu ficarei tão popular, popular, popular. Hehe. <risos> Aham. Oh, mano. You shall not pass. Você não passará dessa área. Eu, o grande Papyrus, irei parar você. E eu irei capturar você. E você será enviada para a capital. Então, então. Eu não tenho certeza o que acontece depois. Mas, de qualquer forma, continue apenas se você ousar. <risos> Bom. Até que deu bem. É, não, não, tipo, soe, sei lá. Não ligue. Vou ficar meu... olho em você. Ficar com meu olho em você. Que isso? Ai meu Deus! Vou ignorar você. Oi! Meu chapéu está aqui em cima. pode ser eu não ligo pro seu chapéu, moleque. Ó, oh, vou ignorar você, Recalque. Você acha que eu ligo pro seu chapéu? Pega seu chapéu e enfia no cu. <risos> ah, agora eu vou roubar. Ah, ele virou... Ah, <risos> ele virou o gelo. Oi! Uh, heads, arf, chapéus, chapéus são para os posers Você fala que ele ainda parece legal uh, Tá, aí acabou Aí agora eu dou um Deixa eu ver o que acontece se eu coloco, dar um check nele Sem o seu chapéu Absolutamente não está, tipo, se mexendo. Uau. Alguém se moveu? Ou era a minha imaginação? Eu posso apenas ver coisas se movendo. Se alguma coisa estava se mexendo, por exemplo, um humano, vou fazer questão de que nunca se mova novamente. Você carinho nele. É Dogo ah. Você irá se, irá se mover essa hora? Essa hora? Não vou... É, não vou mexer, que da hora Vamos fazer carinha Você fez carinho nele Aí ele... Ah, ah, ah. O que? Fui acariciado Carinhão, carinhão, carinhão, carinhão, carinhão, carinhão, carinhão. Quer quer, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho Esse aqui é carinho Da onde isso está vindo! <risos> não, não era para fazer isso É para dar spare nele agora Carinho, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho, carinho Alguma coisa me fez carinho. Alguma coisa que não está se movendo. Eu vou precisar de tratamentos para isso. Oi? Tem alguém aqui? Não. Ok. Alguém veio. Alguém estava fumando. Nossa senhora. Ok, né? Cachorro fumante agora. Ah, oi! Ei! Aqui tem alguma coisa importante pra você se lembrar. Meu irmão, esse tem um golpe super especial. Se você ver um ataque azul, não se mexa. Ele não vai te machucar. Tá, azul não se mexe. É, só pra eu imaginar que, que trocou o vermelho pelo azul. Sobre... Blue stop signs, ok, mão norte, gelo, sul, gelo, east, gelo, este cidade e gelo. <risos> Nossa. I know Que isso? Pet, <risos> pet, pet, pet, pet, pet, pet, pet, pet Você levantou a sua mão e ele fez.. <risos> Chorinho, Carinho! <risos> ah. ah tá, já entendi, gente. Nossa, que demais, mano! Eu tô ficando... Mano, eu tô ficando abismado com esse jogo. Ele é bom demais. Você é tão tosco! Você fica, tipo, zoando toda noite. Eu acho que isso é chamado de dormir exclusões, exclusões. Tipo, exceções, exceções. Oh, o oh, oh, mano chegou. Eu vou parar você. Meu irmão e eu temos, criar, criamos alguns puzzles. Eu acho que você vai achar esse um pouco chocante. Pra você ver, esse é invisível. Ele, labirinto de eletricidade. Quando você tocar as paredes, suas orbes, essa orbe... Fazer um ataque cardíaco Parece um do, Porque A quantidade de diversão Fica Na probabilidade que você tem Hã? Vai então Oxi O que você fez? Acho que o mano Eu acho que o mano tem que segurar a orb Ah oh, Ok Segure isso, por favor. Ok. <risos> Inacreditável! <risos> Você o resolveu tão fácil. Muito fácil. Entretanto, o próximo pouso não será tão fácil. Ele foi feito pelo meu irmão, Sans. Você, com certeza, ficará confuso. Eu sei. Eu sei. Aí, ele fez um walk. Ei, obrigado. Meu irmão parece que está se divertindo. Você viu aquela roupa estranha que ele está usando? Ele fez algumas semanas atrás. Para uma festa fantasia. E ele não veste nada de, é, depois daquilo. Desde então. Fica chamando de armadura de batalha, cara. Meu irmão não é legal? Não. não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ai. Oi, cara. Eu não entendo porque isso não estava entendendo. É, ah tá. Ah, um vendedor. Oi, você gostaria de comprar alguns sorvetes? Apenas 15G, vamos comprar um pra ele. Aqui está. Tem um ótimo dia. De nada, cara, eu sou uma pessoa muito boa. O que, que o sorvete faz? Deve recuperar minha vida, né? Me cura. Cara, como que ele fez isso, velho? Ah, tá. Vamos lá. Oi. Eu estive pensando em vender coisas também. Quero algum amigo de neve. É apenas cinco. Não sei se está certo. É, eu acho... Ele falou 5, não 50. Porra, que, que tem? Ah, tem que. Tá, já entendi esse puzzle. Vamos lá então. É. Vai, Zurema. Oh, Zurema, empurra essa bolinha, Zurema. Uh. Meu nome é Zurema. Eu vim lá do cangaço. Não, Zurema. dá a bola. Que, que foi isso? Blue. sério tá provavelmente é para cima para onde onde ele está ele é, homem de neve tá Cheiro estranho, tem um blue, tá, aí, deixa eu entender isso aqui, cheiro de perigo para os cachorros, bolas de neve, cheiro de neve é, é tipo, é, é ranking branco, então é amarelo, um cheiro diferente é azul. E cheiro estranho é verde. Ela. Entendi mais ou menos. Bem mais ou menos. Muito confuso. Ainda muda as cores do negócio. velho. embora. Oh, mano, eu espero que você esteja pronta para... Sans, cadê o puzzle? Está ali, no chão. Acredite, não tem jeito para eles passarem desse, desse aqui. Oi. Vamos ver o puzzle. Monster Kids Word Search Ice e é. Ei crianças, você pode me ajudar a resolver o puzzle? Sans! Aquilo não faz nada! Ups! Eu acho que eu deveria ter usado. Uma, tipo. É. Cruza uma cruzada! Ao invés disso! O quê? Cruzada! Eu não posso acreditar que você disse isso! Na minha opinião. Junior eh, Jumble é fácil. É facilmente difícil, um orgulho assim. O quê? Sério? Cara, aquele. Tipo, easy peasy. É. Aquele. Caça-palavras é fácil? Aquilo é para. Bebês. Ah, ele, ele falou que é difícil. Aí ele fala: Não, mas aquilo ali é para bebês. Uh, acreditável. O oh, Humano. Ganha essa disputa! Muito is Harder. Jumble ou Cross Sword? Eu acho que. Eu vou colocar Jumble pra ajudar o... ele. Jumble. Ha! Ha! Sei! Humanos oh, são muito inteligentes. Se eles acharem um Junior Jumble tão difícil. <risos> Ai que bosta. Ai cara. Obrigado por dizer Junior Jumble ao invés. Pra, pra tipo, deixar meu irmão feliz Ontem ele ficou preso Tentando resolver o horóscopo <risos> What? Você tem um item no seu inventário? Caralho, ganhei um item na Steam, gente Deve ser cartinha É uma carta do, do Papyrus Oh, mano. mano, por favor Aproveite isso Você sabe que esse espaguete é uma... uma armadilha. Ah tá, eu vou estar comendo e não vou estar progredindo. Ah, o trouxa queria que eu comesse espaguete pra ficar tipo. Pra não progredir, mas o trouxa esqueceu que o espaguete tá congelado. É. Cuidado, cachorros. Ai, meu Deus! Pera. Primeiro eu vou. Não, pera, pera, pera, pera. Snow Drake É ele Eu vou rir da piada dele <risos> Ih, fodeu Ai gente Nossa Calma Fiz merda Eu vou no Ice Cap ignorar ele Aí o outro já contou a piada É muito coisa. É. Aí do Snow Drake agora eu vou rir da piada dele. É, você tem um bom gosto em piadas. Aí ele vai parar de me atacar já. Ou não, né? Ai meu Deus, eu não levei dano. Tá, ó, eu já posso dar spare no Snow Drake. Vamos ignorar o outro. Eu te ignoro. Shhh, estou pensando, caras. E agora eu roubo o chapéu dele. Ha! Eu, eu oh, guys! Suck é disso agora é o Jerry. Qual que é o problema dele? Todo mundo conhece Jerry. Ele faz ataques de dois segundos, um bagulho assim. Vamos então.. gente. Você e os outros monstros falaram pra ele olhar pra outro lugar. Aí ele olhou. Aí o gelo agora. É. Damos spar nele. Acabou! Ele já tá virando mestre aqui Ah, tinha uma alavanquinha ali Secretinha que isso? que, que é isso? Isso aqui é o mapa De onde eu tô? Ah, é. Ah! Que cheiro é esse? Onde está aquele cheiro? Se você... Você é um cheiro. Identifique-se. Ai, meu Deus. Uh, aqui é um cheiro estranho. Isso me faz querer eliminá-lo. Eliminar VOCÊ! Que estranho. Doggy! É o nome dele. Doggyamidogerasa. Vamos com o Dog com, com o Dogame primeiro. Fazer carinho nele. Azul eu não me mexo, gente. Como é que faz esse? Calma, então vamos fazer. Gire. Ah, tá. Eu girei na neve. Vamos lá. Bichere. One of them is like uh, uh, uh, a little puppy. Eu fiscaria no Dogami. Wow, pet by another puppy! Don't leave me out! Carinho de novo. Tá, tem que fazer o outro me também. Tô graça. Me cheire, tô graça. Complicadinho. Tá, eles já sabem que eu sou fazer carinho nela. Ah, atendi. Aí, já consigo, gente. Difícil essa batalha, hein? Cachorros podem fazer carinho em outros cachorros? Um novo mundo acabou de abrir para nós. Obrigado. Estranho cachorro. Óbvio, né? Eu, eu revolucionei o mundo dos cachorros. Vamos ler primeiro. Depois eu piso no X. Transforme todo o X into, into, em um zero. E aí aparecerá a coisinha. Ah, zero. Ah, só isso? que é como você es é tipo esquivou da minha armadilha e mais importante tem a ah, sobrou um pouco de espaguete para mim é aí eu comi eu deixei deixei sério ó oh, você resistiu ah eu devia ter fingido ter comido ah, tá. Você guardou um pouco para poder dividir comigo. Eu o monstre, o, o grande chefe Papyrus, vou fazer toda a pasta, tipo, toda uma calma que você quiser. Hum. Olha, ele é legal. Olha lá, Papyrus. Meu irmão começou uma coleção de meias recentemente. Que estranho. Às vezes eu me preocupo, o que eu me pergunto o que ele iria fazer. Sem um cara tão legal cuidando dele, tipo, ele tá falando. Eu não sei como seria a vida dele se eu não cuidasse dele, tipo, isso. Humano! Oh, ah, como posso dizer isso? Você teve. Tipo, passou tanto tempo até chegar aqui. Eu decidi improvisar esse. fazer esse puzzle. Fazer a Né parecer minha, minha, minha cara Agora a solução é diferente E como comum Meu irmão tipo, Está em algum lugar aqui andando Eu suponho que eu vou dizer é Não se preocupe Eu, o grande Papyrus irá resolver Isso aqui Então nós dois podemos proceder Enquanto isso Sinta-se livre para tentar eu vou tentar não te dar a resposta. Vamos lá. Uh... Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Ah, só posso visar uma vez. Então, pera. Então, vamos lá. Eu começo daqui. deus, que complicado, ah, agora acho que dá, ha. agora dá a volta, ae, ah, uou, você resolveu, você conseguiu sem a minha ajuda? Incrível! Estou impressionado! Você realmente liga para. Tipo, faz os puzzles que eu, que eu crio. Então eu tenho certeza que você vai amar o próximo puzzle. Então. Eu espero que não seja muito fácil para você! <risos> bom trabalho resolver aquele puzzle tão rápido. Você nem precisou da minha ajuda. O que é bom, porque eu amo não fazer nada. Né? Também amo. Ei. É humano. Você vai resolver esse puzzle. Foi feito pelo grande doutor Alphys. Você vê esses cubos. Onde eu joguei essa alavanca. Eles vão começar a mudar de cor. Cada cor tem uma função diferente. Vermelho não dá pra passar. Você não pode andar neles. Amarelo são elétricos. Eles vão eletricutar você. Verdes são alarmes. Se você pisar em um deles. Você terá que lutar com o monstro. Laranja. São oranges infected. Eles vão fazer você ficar cheirar e é delicioso. Azul. São de água. Nadia através se você gosta. Mas. Se você cheirar. Tipo, Tiver cheirando a laranja As piranhas vão tentar morder você Ah, e a, o azul É perto do ah, ah, tá, o azul Ah, tá, então eu não posso ir na água E depois no elet elet elet elétrico Purple são slipperies Você vai deslizar por eles Para o próximo Entretanto, o slippery Faz a gente tirar igual limão. O que peranhas não gostam. Roxo e azul são de boa. Finalmente. Ai meu Deus, eu vou me perder nesse puzzle. O rosa, eles não fazem nada. Pise neles quando quanto você gostar. O que você acha disso, entendeu? Claro. Ótimo. Então, só tem uma última coisa. Esse puzzle... É totalmente aleatório, então eu vou puxar isso e vou fazer um puzzle. Isso nunca foi visto antes. Nem eu sei a solução. <risos> Se prepare. Nossa, eu me perdi na explicação, Chid, é, Eu acho que aquele espaguete mais cedo não foi tão ruim para meu irmão. Desde quando ele começou a cozinhar, ele parece que está melhorando muito. Espero que ele continue. Ano que vem ele pode, tipo, ter algo bom assim. cuidado com o cachorro por favor faça carinho nele vamos fazer carinho nele ah, ele tá olhando para Neve, esperando virar arte ok né ó piranha é só a borete o nome é borete cachorro considera-se um artista mas ele não sabe o que está fazendo ele provavelmente não não tipo não tem ajuda para o tamanho do cérebro que deve ser o dele está xingando ai meu deus Vamos lá outro puzzle é. eita porra deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. recomeça Tá bom, eu começo por aqui. Uh. Eu tenho... É um papiro de neve. Então, pera. Eu começo por aqui. Yeah! Voltando! Esse puzzle, meu Deus! Eu não sei o que fazer para resolvi-lo! Não, mentira. Na verdade, eu sei. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. Aqui. É, na verdade, era bem idiota. Na floresta! Ah, é gelo! Eita! Vamos ver o que tem pra baixo. Uh, achei! E aí? Uou. What's up? Diga, é, você está me seguindo? Não! Ai meu deus! Gente, que porra é essa? É alguma alguns Ah, tá, algumas, alguns jovens se desdecoram como não coloque nada em mim. Então vamos tirar dele. Mais. Oh! Vamos tirar o negócio dele. Você removeu o negocinho dele. O peso saiu. O problema dele saiu, então vamos poupá lo Interessante. É uma porta. É uma porta. Dá pra me apagar? Tá, não tem nada aqui nessa porta. Será que é a casa dele? Me expliquem, gente! Gente! De neve, olha uma, caixinha, uma casinha de cachorro. Uf. Isso é um snow puff. Ah, entretanto, é um snow puff. Surpreendentemente é, é um snow puff. isso realmente é um snow puff? Olhe, um snow é? tem 30G dentro. Não é Jurema, não me engane, Jurema. Eu sou Ryu. Cala aí, Dessu. Ai, meu Deus. Ai! Entendi como é que funciona o ataque dele. Ha! Então pera, o que, que é. Back. Back one. Tô com medo de fazer merda, gente. Vamos ver aqui. Ah, Bacon é acenar, gente. Vamos acenar. Ai! Agora eu posso fazer carinho nele! Nossa que rápido ele. ai! Play! De mim, cachorro. Ah, tem que fazer carinho. Essa musiquinha é muito bizarra. Mais uma. Você você fez carinho nele é, decisivamente, foi tipo um carinho decisivo. E a capacidade dele chegou a 100%. O cachorro jogou as pernas para cima. E agora eu, eu... saio daqui. Oh, ah, bonitinho. <risos> Ou será que deve ser um final, tipo, matando todo mundo? Deve ser bizarro. Humano! Esse é, é o seu último desafio. A louva do terror. Eu vou dizer a palavra. Quando eu dizer uma palavra, tudo será ativado. Canhões irão atirar, espinhos irão balançar, lâminas vão cortar. Cada parte irá, tipo, saco de violentamente para cima e para baixo. Apenas a pequena chance de vitória irá te sobrar. Você está pronto? Porque eu estou... Ah. Então, esperando o que? Esperando? O que esperando? Eu, eu estou... Eu vou começar agora. Esqueceu a palavra. É, uh, não parece muito ativado. Bom, isso, esse é o desafio. É, parece que, talvez, parece que é muito fácil de matar um humano assim. Sim, nós não podemos usar essa. Eu sou o é, Meus puzzles são bem justos. Ele, minha, e minhas armadilhas são... Muito boas. Esse método é muito direto. Não tem classe nisso. Ah, obrigado. É. O que você está olhando? Essa é outra vitória decisiva para o Papyrus. É. Ok, né, gente? Não sei o que meu, meu, meu irmão ia fazer agora. Mas se eu fosse você, eu ia fazer... Eu teria que tipo, entender que os Blue Attacks não me, não me acertam. Bem-vindo para Snow. Snowdin Tal. Gente, vocês não sabem como eu quero zerar esse jogo logo. Eu achei ele demais. Eu simplesmente amei esse jogo. Demais. Eu vou guardar o. Não, não vou guardar nada, não, não, não. Só vou guardar quando não tiver espaço. Vamos no mercado? Olá, viajante. Como eu posso te ajudar? Comprar uma luva é a que eu tenho. Menina de bandana. Uma bicicleta. Não, bicic... Bicycle, não sei o que é isso. Ah, esse aqui vai mais a pena. Não, não vou comprar não Vender ah? vender alguma coisa? Parece que isso aqui é uma loja não sei como é que isso funciona, mas aqui não D dizer oi Oi bem vindo a Snowdin Você pode estar De onde você veio da capital você não parece como um turista. Você está aqui por você mesmo? Sua vida. Não, eu não quero ficar sabendo a vida dos outros, velho. Tô com o saco. Vamos ficar aqui e vamos no in para dormir. Bem-vindas, Snowed Inn, o hotel premiado. Uma noite é 80G. Porra! Vou subir lá, foda-se. Não dá. Sou mais... Ó, oh, já tô full life, então foda-se. Eu não vou dormir aqui, não. E eu vou ficando por aqui, deu bastante tempo de gravação, Reduzir esse vídeo em dois, Uncut Edition, tá, espero que vocês tenham gostado, deem like, se inscrevam no canal, Compartilhe o vídeo, é, se vocês estão gostando da série me, me falem aí o que vocês estão achando, se quiserem me dar dicas eu aceito, não spoilers por favor, tá, não, não dá spoiler, o mundo odeia spoiler, e até o próximo vídeo gente, então pessoal, falou.